Nessa videoaula, a gente vai aprender a multiplicar números binários. Inicialmente, a gente vai fazer sem a parte fracionária e a gente vai ver que levar em conta a parte fracionária é muito fácil. Okay? É, eu, de novo, eu não vou me preocupar com quantos dígitos eu tenho para representar o meu binário é, resultante, mas se eu tiver um número fixo de, de, de dígitos para representar esse meu número, posso ter problemas e isso né, também a gente vai falar em aulas posteriores. Finalmente, a gente vai ter que usar as regras de soma de inteiros quando a gente estiver multiplicando, multiplicando números, números binários. ok? Também, né, se, for, se, for, se um dos binários fosse negativo, a gente usaria também as regras de uh, subtração de inteiros. Mas aqui a gente vai fazer dois números positivos por uma questão de simplicidade. E quais são esses números positivos? Eu vou multiplicar inicialmente 7 na base 10 por 5 na base 10. 7 escrito na base 2 é 1, 1, 1 na base 2. E 5 escrito na base 2 é 101. 0, 1. Okay? E para fazer a multiplicação é muito parecido com a multiplicação que a gente faz normalmente. O okay? que a gente faz? Primeiro... Eu pego o primeiro dígito do binário de baixo e multiplico o binário de cima por ele. Sempre vai ser 1 um ou 0. Né? Sempre vai ser o próprio número binário que está em cima ou 0. Tá? Nesse caso, é o próprio número binário, porque 1 um vezes 1 um é sempre 1. Um, então, fica 1, 1, 1 aqui. Passo para o segundo dígito para o segundo dígito mais significativo aqui do meu binário de baixo, ok? Então é zero, multiplicando o binário de cima ele dá zero, e o resultado eu escrevo deslocado de um dígito para a esquerda. Uma vez que eu escrevi o meu resultado, eu completo com zeros, tanto à direita do meu, do meu binário aqui embaixo, quanto à esquerda do meu binário aqui em cima, ok? E aí, eu passo para o terceiro dígito do binário, do binário de baixo, aqui, quando eu escrevo os meus multiplicandos. Então, ele é 1, multiplicando o número de cima é o próprio número, e de novo, eu vou completar com zeros, tanto à esquerda dos dois binários de cima, como à direita do meu binário embaixo. E agora, eu somo esses meus binários aqui. Né? Se eu olhar aqui, eu vou usar as regras de. Soma, que a gente já viu antes. Então, 1 mais 0 mais 0 é 1, 1 mais 0 mais 0 é 1, 1 mais 1 é 0 e vai 1, nosso carry aqui. 1 do carry mais 1 desse binário dá 0 e vai um carry de novo. 1 mais 1 é 0 e vai um carry. E esse carry aqui somado com os três zeros dá, é, dá 1, 0, 0, 0, 1, 1, ok? Que número que é esse daqui? Esse número aqui é 2 elevado a 0 mais 2, mais 2 elevado a 1. Então aqui eu tenho 3. 0 vezes 2 ao quadrado. 0 vezes 2 ao cubo, 0 vezes 2 à quarta. Mais 1 vezes 2 à quinta. 2 à quinta é 32. 32 mais 3, 35, como tem que dar. Tá? Se eu tiver. Números, uh, números binários com parte fracionária, ok? por exemplo, eu vou fazer uma, uma multiplicação né, por malandragem que é muito parecida com a, outra, com a outra multiplicação que eu fiz, mas os números em base 10 são completamente diferentes. Então, 1.1 na base 2 é 1.75 e 1.01 na base 2 é 1.25. O resultado dessa multiplicação em base 10 é 2.1875. A multiplicação se faz do mesmíssimo um jeito. Você faz sem a parte sem a parte do ponto fracionário, que divide, que separa a parte inteira da parte fracionária, e no final você coloca o ponto. Tá? No caso aqui, eu tenho duas casas vezes duas casas e duas casas aqui, eu tenho que andar quatro casas no total, da da direita para a esquerda. Então, se eu andar quatro casas, uma aqui, duas, três, quatro. Tá? Então, o número, meu número final é 10.0011. Um e agora, é fácil ver que essa parte aqui é 2. 0 vezes 2 a 0 é 0, mais 1 um vezes 2 elevado a 1 um é 2. E se vocês, e fica de exercício de casa para vocês, converterem a parte fracionária aqui e ver que ela dá 1875. Uh, um tá então, para multiplicar números binários, é fácil. Não é assim também que a, que a multiplicação é feita dentro de uma CPU, vai exigir. É, é, vai haver algoritmos mais rápidos e menos custosos do que isso daqui, mas é para nós termos uma ideia de como é que. Como é que quais são as características de, de, de, de multiplicações dos resultados de multiplicação de números de números binários. Ok? Então, eu na próxima videoaula eu não vou falar de divisão Tá? É, mas a partir da, da, da, da próxima aula a gente continua com, números, com, é, com representação de números binários só que nós não vamos falar da, da operação de divisão okay? é um processo parecido com, com a divisão que a gente faz normalmente mas não vale muito a pena é, o gasto de tempo dado que a gente só quer ter uma ideia das características gerais aqui nota que no caso aqui né o meu número binário resultante tem seis dígitos, mais do que os dois binários que eu tinha aqui. Isso pode dar problema quando a gente, quando a gente é, tiver um número fixo de dígitos ali. Okay? Até a próxima videoaula. Bom, na aula passada a gente viu como é que a gente convertia inteiros entre as bases 10 e base 2 e vice-versa, ok? Quando a gente for converter qualquer número real, ele vai ter uma parte inteira e uma parte fracionária. A parte inteira a gente converte do jeito que a gente aprendeu na vídeo aula passada e a parte fracionária nós vamos aprender a converter agora. Como é que a gente faz para converter números com parte fracionária de base 10 para base 2 e vice-versa? Primeiro, a gente vai fazer uma coisa diferente do que a gente fez na, para, para converter a parte inteira. Para a parte inteira, a gente dividia, a, a, a gente dividia por 2. Para a parte fracionária, nós vamos multiplicar a parte fracionária por 2, por ao invés de dividir. Se ao final, se em algum ponto a gente chegar a um resultado a, a, que seja maior que ou igual a 1, o dígito que a gente vai adicionar na nossa resposta é zero, se, se, caso contrário, a gente vai adicionar um dígito zero. Okay? Então vamos ver na prática como é que isso funciona. Vamos converter o número é, é 0,375 da base 10 para a base 2. Então a gente começa mantendo a, o zero inicial aqui, ponto para designar a parte fracionária, e aqui vai tá, vão estar tá os nossos dígitos que a gente vai obter à medida que a gente for multiplicando esse número por 2. Então eu multiplico esse cara por 2, isso me dá 0,750, 0,750, a parte inteira desse cara é zero, então é esse o dígito que vai aqui embaixo, e agora eu pego a parte fracionária da minha resposta, que é o próprio 0,750, e multiplico por 2. Multiplicando isso aqui por 2, eu tenho 1,5. Então, pego a parte inteira, que é 1, esse vai ser o próximo dígito que eu vou adicionar ao meu, ao meu número binário, e vou tomar agora a parte fracionária. Vou tomar aqui a parte fracionária. Multiplicando a parte fracionária por 2, a parte inteira dá 1. Um, então, o nosso número aqui é 1 um, e a parte fracionária agora é 0. 0 eu posso continuar multiplicando por 2 quanta, por quantas vezes eu quiser que vai continuar dando 0. Então, o nosso número, nossa operação termina aqui. E o nosso número 0,375 em base 2, em, base em binário, é 0,011. Nota que não é 0.011, é 0.011. Tá? Se a gente quiser converter números diferentes, é, números com parte inteira diferente de zero, então a gente divide a conversão em duas partes. Primeiro a conversão da parte inteira, que a gente já sabe fazer. Depois a gente converte a parte fracionária e no final soma as duas aqui. A gente vai somar as duas aqui. Okay? Então é isso daí. Para converter desse, é, de base 10 para base 2, é isso daí. Okay? E na próxima aula a gente vai ver, vai começar a ver então, as operações uh, de soma, subtração e multiplicação entre números binários.